Como ter longevidade na corrida. Editor, solta a vinheta. E aí, Tiagão? E aí, mais um resumão, tudo bem? Mais um resumo, estamos aqui hoje com muita prova que aconteceu esse fim de semana, né, cara? Muita corrida. Bom demais saber que Nossa tá senhora. tudo voltando, de fato, né, de verdade. Provas é bom demais. bombadas aí, cheias, a galera correndo, todo mundo já voltando à normalidade, graças a Deus. Mas desenrolei que tanta prova que você não dá tempo, não. É. Galera, de antes de mais dormir. nada, segue, dá o like, se inscreve, quem está escutando no, no podcast, se inscreve lá no, no, no podcast. No, na sua plataforma digital, que você gosta. E não perca os nossos conteúdos, seja o resumão, seja todos os outros conteúdos que a gente solta aqui. Novidades do Corrida Perfeita, Thiago, fala aí o que está acontecendo. Primeiro a app né, da nossa listinha, a app nós falamos na semana passada, a nova app para os nossos clientes do Clube Corrida Perfeita estava na semana passada nos trâmites para ir para as lojas né? Apple Store e Play Store do Google, a gente mandou e agora está aguardando a revisão por parte deles, né? então é só a etapa final agora, a gente imagina que Android deve liberar entre essa segunda, que estamos gravando, e terça. Apple um pouquinho mais enrolada nessas coisas, a gente não sabe exatamente que dia vai ser, mas a gente espera que seja essa semana ainda, mais tardar semana que vem, porque realmente às vezes eles vem com muita coisa e, e atrasa mesmo, não, não é algo tão simples do lado dele, por ser um novo aplicativo, né? não é diferente, é diferente de uma atualização de um aplicativo. Esse agora é uma versão completamente renovada, então muda muito a questão da revisão por parte deles. Mas falta pouco para ficar tudo pronto e a gente mandar bala aí, pra melhorar muita coisa para vocês. E vai abrir muita oportunidade aí. Para melhorar muita coisa agora, vai vir muita novidade com a nova tecnologia daqui para frente. Outro nível de, de bola, ser. outro patamar. Outro, outro. <risos> Fala da galera que vai, ó nós vamos estar dia 10, 9 e 10 de abril em São Paulo, na Maratona Internacional de São Paulo. O né? Andrei vai, vai correr lá, a gente não sabe ainda qual distância que ele vai correr, mas aí é problema dele. tinha 42, ele estava na dúvida aí hoje de manhã, inclusive. E temos um, um presente, não, né? uma novidade. Bom, deixa de ser um presente também, né? porque a gente passa a preço de custo para os alunos, que é a camiseta especial de São Paulo. Está é, disponível já na loja Corrida Perfeita. O link vai aparecer para vocês aí. Vai estar tá na descrição também. É a loja exclusiva para nossos clientes do clube né? de produtos. Então, tem uma camiseta agora especial que já está em, em preparação. que Você pode entrar no site e encomendar. É, alusiva à cidade de São Paulo. Não especificamente só para a prova. Né? Mas ó, a camiseta tá ficando bem legal. Vamos fazer para outros locais também. E acabamos de liberar no site, na loja. Você comprar para receber no sábado, dia 9, véspera da prova, no período da tarde com a nossa equipe Corrida Perfeita, num local que vai ser informado ainda mais ali pela região da Paulista, Ibirapuera, para ficar fácil de retirar no período da tarde. Então, quer adquirir a sua, entra lá no loja Corrida Perfeita e faça a aquisição. Beleza. Clientes. Lembrando, por enquanto, Aquele só Cliente. Tem que tornar, se tornar cliente primeiro. Como é que .com Entra lá para o nosso Clube Online de Treinos. Tiago, a gente está acho que é a quarta semana falando do nosso da nossa rodada de investimento e ela acabou. Acabou. Quem pegou pegou, quem pegou, quem não pegou ainda tem uma chancezinha, né? Tem um porque, cadastro. Galera. É tem um cadastro de reserva porque alguma uma pequena parte de pessoas ainda não depositou nesse investimento. Quem não sabe do que a gente está falando vai entrar aí no captable.com.br e você pode se tornar sócio do Corrida Perfeita. Já viemos falando disso há muito tempo, como o Farofa disse. É, e aí, se eventualmente alguém no prazo de dois dias a partir de agora não, não, não efetivar sua seu investimento, aí começam a chamar essa lista de cadastro de reserva, né, digamos, sua lista de espera, onde você pode entrar lá nesse link agora que nós estamos oferecendo aqui, mostrando, e fazer sua, sua, sua, sua, seu cadastro nessa lista de espera. né? Caso alguém desista, ainda tem a chance de se tornar um investidor do Corrida Perfeita. 400 sócios. Tem uma, mais, mais de 450 aproximadamente. Ei. Muito bom, sucesso total e agora a gente vai ter recursos para melhorar cada vez mais rápido nossa plataforma. Isso é o mais importante. Vamos para as promoções do nosso cashback? Conta aí para a gente quais são as promos. Nós temos... Cashback aplicativo para quem é cliente do CP também, lembrando, é... né? hein? Quem é cliente do CP. Descontos e cashback tem... para você economizar na assinatura do Coisa Perfeita. Tem o, cash... o aplicativo do cashback. Lá, essa semana, a gente achou algumas promoções. Né? Então, na loja da Centauro, tudo online, tá, gente? E é só pelo aplicativo. Na loja da Centauro, você tem o Asics Nimbus 23, que tá por R$ 7,79, que acho que ele era R$ 9,99. Lembrando que isso aí é um combo de vários tênis por 15% off, tá? Né? Desconto? O Vomero 16 da Nike tá por R$ 599, e o Brooks Ghost 14 tá por R$ 4,99. R$ e... 4,99, tá, tirando R$ 50,00 da galera aí, pô? Oh, desculpa, cara. <risos> e o Asics Gel Esparta R$ 2,49. Tudo com 8% de cashback. É o seja, desconto mais cashback. Você ganha é 15% de, cashback, de desconto mais 8% de cashback. Na Netshoes, esse aí eu até usei. Está é, tendo dois tênis por 259. Comprei para as crianças. Foi? É. Só que a Netshoes, infelizmente, ela não tem cashback. Só é, tem desconto. Só Mas desconto é bom. Tem 15% aí no monte de coisa. Isso. E a ASICS, a loja online da ASICS pelo aplicativo, tá? com 40% de desconto, mais 6% de cashback. Quem entra lá, confere. O link vai estar tá aí na descrição, e... embaixo, para quem não se cadastrou ainda, cadastrar no aplicativo. E tem, outros, CP. e tem outras promoções lá, Carrefour, de Tudo. Sei lá, tem várias marcas não, é bem só legal. Até posto de gasolina na farmácia tem desconto, só lembrar. Beleza. Novos conteúdos da semana, a gente soltou aí é, dois conteúdos que a gente nós vamos destacar aqui e é o, um é o Web Stories do Google, não sei se a galera conhece, mas é, é para quem usa Android, no, na, no iPhone também tem, mas é, acho que é mais para quem usa Android, que é um Stories de notícia né? Então, a, a, o Google está implementando de isso, também, né? de conteúdo, né e nosso destaque para essa semana é dor de lado ao ocorrer o que fazer? Aquela dor, né? Dor, dor de, facão, de facão, dor do ar desviado, cada é. lugar tem um nome, né? Então, aí lá tem algumas dicas de desenvolvimento. Link como aí embaixo também, acessar mais fácil direto. E a gente tem uma, um pedacinho do podcast do Igor, nosso aluno que mora lá nos States, falando sobre como a corrida curou a depressão dele. Link aí também, entra lá, assiste, bem legal pra caramba. Bem legal, muita é. gente acaba tendo ótimos resultados aí com a corrida, né? uhum. é. diante desses problemas psicológicos. Né? Um grande exemplo que deve saber é o seu Jorge, né? ele já relatou é. isso publicamente o cantor, que a corrida curou ele da depressão. Isso aí. Agora vamos para o caminhão de corridas que tiveram esse, esse fim de semana, é, cara, muitas depois. provas, cara, muitos alunos nossos se destacando aí, ganhando pódio, completando, batendo os recordes, foi bem legal. Bom demais, eu corri no sábado, uma corridinha também, vamos falar daqui a pouco aí. Então é vamos lá. ver, né? Bom demais ver as provas voltando de verdade e as coisas voltando à naturalidade. Corridinha, mano, tava lotada lá. Corridinha? Falei corridinha? Falei corridinha não. <risos> Só se foi a distância que foi pequena. É, cinco, porque... eu corri cinco. Tinha gente <risos> padelão. É, a que eu fui tinha. Então, desse final de semana, eu, eu peguei duas provas maiores para destacar e depois a gente vai para os nossos alunos, né? Foi a meia-maratona das Cataratas, lá em Foz do Iguaçu. Dizem que lá é úmido pra caramba. Úmido é, e altimetria, né? Pesado. É. A maratona eu sei que tem muita altimetria, essa meia aí eu já não sei. E aí, ela tinha 4 mil inscritos. Também Bom, tinha hein? uma distância de 8 quilômetros para quem queria correr menos. E o campeão foi o Alessandro de Souza, com 1,09 47 segundos. E a campeã foi Luísa Cravo, carioca, triatleta. Conhecemos. Uma hora, 26 50. Então, esses parabéns aos campeões lá. Parece que a prova foi bem legal, vi bastante foto. É, por esses o tempos visual aí é possível é... até que tenha altimetria mesmo, né? Bastante. É. O visual é... Não, é massa. É para quem lindo, conhece, tal. é muito bom. E para quem não conhece, recomendo conhecer. E a outra prova que eu peguei foi a meia-maratona de Nova York. E tinham 25 mil pessoas. Massa demais. Né? Então quer dizer, voltou mesmo. Devia tá estar brasileiro lá. Então, tudo certo. Meia maratona de Nova York, estava meio friozinho, mas não é igual a maratona. Nessa né? época lá já está começando a primavera. Deve ter dado uma... Deve estar tá gostoso de correr, né? Isso. E o campeão foi o Kipruto. Uma hora, 0030. Keniano. Keniano. Keniano. E a campeã foi a Semberi Teferi, Teferi. Sei lá Ou como é que Talvez fala. seja Sembere. É, sem berei deve ser, com certeza. 1,0735, ela é né? É isso. Para variar. Totalidade total. A ela, ela foi mais rápida que guardar as devidas comparações do que o brasileiro. E o na brasileiro maratona na maratona, na, na mesa das cataratas. Sinistro. E agora vamos para aquele festival de alunos do CP que correram aqui no, no Brasil, né? E mandaram para a gente aquela fotinha, né? Para a gente registrar aqui. Então, teve o circuito das estações São Paulo de 5 e 10 km e a Maria Lopasso, o Daniel, Marcelo, o Tiago, a Érica e fizeram essa prova. Eu acredito que esses são alunos. Ah, não? São, todos alunos. Alunos é do, do Jackson, do pessoal. A, já não sei, acho que a Érica é, é do Essencial, não tenho certeza. Legal, eu acho é que esse que casal sim. aqui, Maria ah, e o Daniel, é do pessoal. Um abraço para é a Érica, ela é aluna antiga nossa é. já, é, bastante tempo. Aqui em Brasília teve a prova com o pro Thiago Correu, que foi a Up Night One, que tinha tipo 5, 5 mil inscritos. 5 mil inscritos, 5, mil inscritos, 5 ah, e 10 quilômetros. Estava abarrotado. Eu fui lá, dar uma espiada lá e... Prova Eu bem achei. legal. Achei bem legal, bem organizada, bem estruturada, uma arena, uma arena bacana. É, vai ter em outras cidades, Up Night One, procura aí. É, UpNightOne.com.br Vai ter em vários locais. Achei bem organizadinho, prova bem barata a inscrição. Fiz o 5 lá, botei... O professor mandou, faz o teste aí, se você der conta hoje. Pai sofri, porque largava subindo, depois é. voltava descendo. Aí quando eu voltei para descer, não tinha muita força mais para descer, não sabe? Tá bom, aí o professor mandou mensagem né, para mim ontem à noite. É, não deu miguel, não, né? 180 de batimento lá na prova. Você é, acha que eu estava dando miguel depois desse pós-Covid de um mês atrás aí, meu amigo? É sofrimento mesmo, mas foi legal. Foi uma, é, bom, é bom demais ver as provas voltando e poder participar disso. Você foi o 36º geral. Foi? É. Rapaz, ó, dava, tem, tem dinheiro para esse valor, galera aí. Não tem ainda. nada, dançou. <risos> E aí, teve mais é, três alunos, quatro alunos que fizeram essa prova: Ana Rosa, Léo Gonçalves e Augusto e o Conrado Lima. E o Jackson, nosso treinador também, o do Jackson personal. O Jackson correu, o Jackson correu. Parabéns, Jackson. Chegou atrasado lá que eu vi. pegou o trânsito, ele falou depois. Ah, largou, tinha, o primeiro já tinha chegado, ele foi largado. Eu cheguei ele, do 5 ele estava chegando, né? É. Tava largando. Mas também, a prova muito cheia e aí. Tirou trânsito mesmo. Na área central prova da cidade. à noite, tinha é né? que complicado. Tendo evento de perto, né? a gente teve a prova. O Bruno Borghetti correu o Super 17 Mogi das Cruzes, é, mandou a foto, mas a prova foi semana passada. Dia 13? <risos> é. Então, parabéns ele. Aí. ele. teve RP aí. Ele teve RP em 14º geral. O Emerson Leandro, Corrida da Serra, 10km, segundo lugar da categoria. Olha a galera aí. O Gilberto Bassani, Fez a Guaporé Night One, em Guaporé, Rio Grande do Sul, 21 quilômetros. Parabéns. Gilberto é aluno do professor Marcos, Bom do dia. personal. E teve o treinão de aniversário do Galo. Galo doido. É, aí Léo. <risos> o Léozinho trabalha com a gente aí, adora certo. o Galo Você doido. correu, Léo? Não correu, né, Léo? 5KM, o Daniel Francisco. Ia ganhar a medalha do Galo, se é. deu mal. Deve ter ido, doente pro Galo. Não é nada. O Éder, da Corrida Evolui Movimento, Chapecó, esse novinho. É, sim é, é. Primeira corrida. Primeira corrida, 5KM, 4K na categoria. 19 e tanto ele fez? Né? Mandou um 19,09 Eu tava te falando eu lembro quando eu fiz a primeira, a primeira ou segunda corrida assim, 5K novinho também, 20, 21 anos, fui na louca. Cheguei lá, deu perto 21 minutos, falei, rapaz. É. Ser novinho faz a diferença, né? A gente passa dos 35 assim, 40. Mandou um né? 19,09 na primeira corrida. Fica difícil. Já levou um troféuzinho <risos> pra casa. O Eduardo Castro, que é nosso sócio, né? Investidor. Isso, grande. Fez trabalho. a indômina semana passada, que foi aquela prova da lama lá, maluquice. Mandou a fotinha também, 35 quilômetros. A altimetria acumulada ela a mais tá de mais de 200 distâncias, né? É, chega até 80, se eu não me engano. Mas só essa prova dele de 35, 36, tem uma altimetria acumulada de mais ou menos 2.200, é. 2.200 metros subindo. Pensa. Por que, que não fica na escada do prédio? Não é fácil. Cara. <risos> é maluquice é, isso. É, galera, desafio top mesmo. Parabéns, sempre. cara. Você é, é um herói. Não tem coragem, não. Ainda. Mas se bem que inventam <risos> as coisas, né? aleatório aí, né? Leandra Palazzo, circuito Unimédio de, de corridas em Goiânia. Ela ganhou. É, os 10KM, ela foi primeiro lugar na categoria, tem troféuzinho Massa, também. Demais. Teve um galera de Brasília que foi pra essa prova aí, parece. É, legal. Alessandro Santos, 21KM, sétimo na categoria. E aí, ele mandou pra gente que queria fazer abaixo de 1,45 e mandou um 1,38. Boa na meia, né? É. Pera, parabéns galera, top demais Muito legal, parabéns todo mundo E vamos voltar às provas galera, aproveite esse momento Que as provas estão voltando As provas são uma grande motivadora né, para a gente seguir em treinamento E o calendário tá bombando Tem um site, acho que é Corridas BR Tem todas as provas aí do Brasil Em breve a gente tá vai lá. fazer um calendário desse Vou nosso puxar a API dos caras lá, ver se eles mandam para gente Fazer contato com eles, para facilitar a vida Porque eles fazem um trabalho bem legal, não sei parabéns. como é que eles fazem mas enfim, procura a prova lá e se motiva a fazer que a gente, acho que está fazendo bem por nós, bem pela comunidade, né? movimentando o mercado de corrida, gerando emprego, gerando renda. E, enfim, todo mundo ganha. E você que vai participar de corrida no final de semana, marca a gente lá no Medal Monda e manda lá no nosso grupo do Telegram se ele vai estar no ar ainda. Não, já resolveram rapaz, o problema, está ah, tá liberado. Que é, <risos> é coisa maluca e também manda no inbox, manda pro professor, se você é do aluno do pessoal, a gente postar, e incentivar cada vez mais pessoas pô, a participar das provas e, e superar seus limites, né? E que é tudo é possível. Sim. Sempre são exemplos, né? E fala um exemplo. O nosso último tópico aí é sobre exemplo de resultado aí, né? Falei lá no começo sobre longevidade. Esse depoimento para mim é tudo que explica sobre longevidade na corrida, né? Então a Renata mandou aqui é um, um diálogo dela com o treinador. Eu vou Vou resumir aqui pra vocês. Não, lê. a galera lê junto, cara. Não vamos ler. No conditor aí que bota no vídeo, pô. De fato, <risos> toda, toda, de fato toda a metodologia dos exercícios disponíveis no app, pra quem leva a sério, funciona. Minha lesão foi monstruosa. E nos tiros? Tá sentindo mais firmeza no passo? Como tá? o treinador perguntando. É, o treinador perguntando. Então, o pessoal tá lento. pô. Tá, então, vai aí. pessoa <risos> saber que é o treinador, né? Esse áudio, a gente não falou no começo é. esse texto, quer dizer. Dois anos comendo grama. Nossa, eu sou fortona. Tá lindo de ver. Até um treinador hoje me viu e disse, você está correndo bem. Mas de verdade, estou há 27 anos na estrada, primeira lesão monstruosa, dois anos de estrago e com vocês estou zerada. Mas, como falei, resolvi esquecer meu passado lindão e recomeçar. 45 anos, estou de volta, parecendo 25. Bom demais. Yeah, aí é o Guga, né? Esse é o Gustavo Guedes. Yeah. That's great. Mandou um, um hangulose. <risos> Mobilidade é vida para quem quer longevidade na corrida. Se não fizer, se ferra. Super obrigado. Pô, muito bom, né? Mobilidade é vida pra quem quer longevidade na corrida. E lá em cima também ela falou dos treinos, né? dos exercícios é. e tudo mais. E eu acho que esse exemplo aí é legal, porque muita gente acaba perguntando em alguns conteúdos, que eu já vi o Andrei respondendo. Ah, eu tipo, tava com canelete de repente foi adaptando meu corpo, parou de doer, mas eu não fiz nenhum fortalecimento, não perdei de técnica, eu fi, não fiz nada. É como o Andrei fala, né? Você faz o corpo se adaptar, mas há uma grande chance desse trabalho que você está fazendo com o corpo mal preparado, digamos assim, a longo prazo gerar-se um preço. Não sei a história dela em detalhe, mas parece que é isso, né? Ela estava correndo há muito tempo do jeito dela, e aí com 20 e poucos anos veio uma lesão aí de derrubar ela dois anos. Então é mostrar que mesmo que você não esteja tendo problema hoje, o teu corpo esteja adaptado para jeito que você corre, para o jeito que você treina, enfim, uma hora a conta pode vir, pode vir cara, né? por isso que é muito é meio importante investir a, long, a médio a, de forma antecipada para ter resultado a longo prazo. né Então, é fazer os treinos de fortalecimento adequado que a gente oferece, a mobilidade que ela citou aí, que a gente também tem, inclusive, em aulas ao vivo. Educativo. Sim, porque é, o mais importante essa, essa questão da longevidade que a gente citou no título do, do resumo aqui, né? É investir no seu corpo, acima de tudo. Porque uma hora você pode não estar treinando por N motivos, corrida, mas o corpo estando bem preparado sempre, né? O trabalho de fortalecimento em dia, mobilidade em dia, enfim, outros aspectos em dia... Parte técnica que a gente também oferece. Isso vai te dar resultado a longo prazo e tipo, fazer permanecer de fato na corrida, né? Que é o mais importante. Esse, esse exemplo dela aí acho que foi bem legal nesse sentido. Fica esse alerta pra galera. Beleza. Acabou. Fechou? Fechamos por hoje? Mais um resumo. Fechou, galera. E se você ainda não corre no, no Corrida Perfeita, clica no link aqui e vem ser aluno nosso, né? Não? Pelo amor de Deus. Jorge Matheus. <risos> Valeu, um abraço. Até a próxima. Vou pra nossa assessoria treinar online com a gente aí. Valeu, galera. Tchau, tchau. Você semana.